O tio Sam, tá ligado? Né? O que que o Tio Sam falou né? No vídeo dele É o seguinte, cara Ele disse por que a gente não fala aí Sobre notícias felizes né, em vez de só falar sobre o é triste cara, né? No vídeo dele e tal né? Por que a gente não fala De não ser feliz, de coisa maneira Divertida, tá ligado E é o seguinte, cara Deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal Para que você né? Mas enfim, cara Hoje eu vou falar Maneira acontecendo recentemente, muito <tos> maneiro. Tá, aqui, né? Tem filhos mano, né? E tal, né? Tá ligado se eu já ia na quarentena do coronavírus, negócio de, fora, de, de, de, de quarentena aí. Mas a primeira, cara, as lives do cara né? do Gaules <tos> aí, cara, 200 mil reais, 200 mil reais pra que, mano? Para adorar a as pessoas o coronavírus. Cara, isso é bom demais, tá ligado? Né? E um ninguém falando sobre isso, cara. Chega até ser engraçado, né? Por que, que as pessoas não falam sobre isso, tá ligado? Tipo assim, tem tanta coisa boa acontecendo recentemente, tá ligado? Mas ninguém fala, né, mano? Então fica escondido, tá ligado? É, é preciso demais. Tá ligado? Mas ele que é eu dou 200 mil fazendo live, cara. Inclusive, eu disse obrigado no Twitter e tal. Ficou bastante feliz aí, porque, cara, né, era muito dinheiro foi, Deus, tá A segunda, cara, um milhão, um milhão, cara De livros grátis, do que do, por 30 dias por mês, tá ligado? o que eu grátis por mês, cara Um mês, um mês De livro de graça, cara você que gosta de ler também Escolha de ler a Turma da Mônica, tá muito coisa de graça, tá ligado? Então, cara, se você gosta de ler e tal Véi pode ter certeza que tem muita coisa pra você, tá ligado? Muita, muita, muita coisa pra você. Muita, cara, tem muita coisa, tá ligado? Né? E a terceira, como os deputados, realmente fazer uma coisa boa. <risos> é, é, é ironia, parece que ironia, cara, mas é verdade, né? O que aprovou, né, o benefício lá de 600 reais, né? E tal, pra outros grupos sociais, ou assim, pra outras pessoas, tá ligado? Por exemplo, mães adolescentes, aquelas assim, né, tipo, tipo, aconteceu mesmo, né? Ideia, né, cara? Mãe adolescente, por exemplo, pai né? é aí, né, para eles poderem também ter esse benefício, cara. Né? E uma reflexão bem simples, né? Porque a gente falou sobre coisas felizes que aconteceram, tá ligado? A gente só falou do triste, né? A gente só falou do, do ruim, tá ligado? Né? Recentemente, a gente falou dessa quarentena do coronavírus que tá matando, tipo, 30 mil nos Estados Unidos, tá matando muita gente, tá ligado? E. Né? Por que você tá falando triste? Você falando ruim, tá ligado? A gente pode falar do bom, cara. A gente pode falar das coisas bons que aconteceram recentemente e tal. Né? Até porque tem muita coisa boa, tá ligado? Tem muita coisa boa pra você ver. Por exemplo, cara, o, o Maurício Souza, né? Liberou na turma da Mônica. Cara, é muita coisa, é muita coisa, cara. É, é muita coisa, véi né liberou muita muita tia tá por exemplo esse do limited e tal cara foi bom demais até porque ele liberou tipo muito livro tá ligado liberou um milhão cara. e para você ler isso vai demorar muito mais que a quarentena você vai passar a quarentena você vai continuar lendo tá ligado só que você vai ter que pagar né Claro mas tipo assim cara o negócio foi muito bom cara tá tendo muita coisa boa recentemente já estão conseguindo descobrir a cura, tá ligado? O coronavírus aí já estão pesquisando Então acho que vai passar rapidão, tá ligado? Mas é aquilo né mano O negócio tá louco, tá ligado? Isso é, é inegável, o negócio tá triste, né? Tipo assim cara, eu também disse no vídeo, tá ligado? Que é né, que a mãe dele tá com, tava com coronavírus, tá ligado? Né? E tipo assim, nossa cara, mostra até o diagnóstico e tal Cara, foi triste demais, tá ligado? Mas aí, né, se e tal De boa, né, já passou isso, tá ligado? Mas tá muito louco, cara Tá muito nessa boa o que aconteceu aí, tá ligado? Né? E, tipo, cara, é muito obrigado Por assistir esse vídeo até o final, que demora pra caramba muito difícil, tá Se você gostou desse vídeo, mano deixa só like, se o meu canal e like, compartilha Tá ligado? Não, né, porque não é essa boa, né? Então vai querer uma noticinha boa Aí e tal, gente Então, tchau, galera